Foi malta do aço. Finalmente, vamos ter aqui o carro prometido em 2020. e Ninguém nos ouve. O que Ninguém malta. <risos> assim? assim, malta. Era assim? Dizem: malta. Eu sou o gajo que não gosta do GTM. <risos> sou o gajo que quer que isto vai bem até ao fim hoje. <risos> até ao fim, então? Quando a, tur a turbaça dá o Kiko meu... Tu és mas é maluco! Olha, tiveste este carro de origem quanto tempo? Dois meses mesmo. Dois meses? <risos> Vocês já devem estar mortinhos para saber o material que isto tem, porque isto... Uma sarda destas... Vazinha? Não, não, Deixa sair assim, porque está a pescar tarde para trabalho. Não, ele está ali. Ele viu o que eu peguei. Ele picha muito rápido. Não importa. Ele vai em porta sempre para cima. Ele é que está a meter. Vocês estão a ouvir. Ele é que está a meter.